Depois de um longuíssimo período vamos tentar retornar pelo menos com os vídeos porque com a pandemia a gente deu uma parada na movimentação da loja da sapataria. Hoje vamos pegar, vamos mostrar, vamos uh, aproveitar Retalho de couro: A gente vai aproveitar retalho de couro para fazer o que? Para fazer uma trava para manter a porta aberta. Você vai com um pedaço, com uma tira, você vai fazer a sua trava para porta, tá ok? Então bora lá, vamos ver o que que. ver se pelo menos filmar a gente ainda sabe. Se, se você tiver uma peça, você pode usar, se não, pega a tira, uma tira, no caso aqui vou usar o sistema preguiça, aí agora eu acho que dá pra ver melhor, vou continuar a cortar aqui, tá? Só que a largura não importa muito, você basicamente vai se certificar de fazer isso aqui. Então, acho que já deu para entender o princípio, então para melhorar sua vida, corte sua tira de couro com 18 centímetros. De comprimento, certo? Aqui eu vou usar, não assim, eu escondo o que eu estou fazendo, não é legal. Vai de novo, usando como esquadro a extremidade da régua 90 graus, certo? Você tem 90 graus aqui. Aí, caso você deseje, você vai pegar. Uma ferramenta, pegar uma faca. No caso, eu vou usar essa daqui, meu amigo Giancarlo que faz. Muito boa, viu? Excelente qualidade. Aí eu vou diminuir a espessura. Que eu não sei qual, é, qu quanto a sua porta está distante do chão. É. Vou pegar, vou ter que dar uma disfarçada e afiar a ferramenta, viu? Mantenha sempre suas ferramentas afiadas. Se você ainda não sabe afiá-las corretamente, trate de aprender. É, talvez você se pergunte por que essa peça de metal aqui embaixo pode ser metal ou pode ser mármore pode ser vidro porque se sua lâmina escapa ela vai escorregar aqui assim não vai cegar não vai estragar a sua lâmina ao passo que se você fizer no nylon no pvc no zinco pode acabar penetrando, você vai estragar sem necessidade. Então, terminou de usar, tampar nunca murro aqui porque senão você vai amassar vai fechar no começo depois não fecha pegue com os dois dedos lógico se você for uma pessoa forte tem gente que não é tão forte se você não for tão forte pegue uma madeira é, não aqui em cima da tampa ela tá na mesma altura, ela tá tampada, tá certo? Vamos deixar secar, daqui a pouco a gente volta. Então, antes que a bateria acabe, vamos fazer isso daqui, ó. Você vai pegar a tira menor, vai juntar, ela vai ficar assim. Ela ficando assim, você vai pegar, colocá-la na tira maior, ó só que aí você vai fazer isso você vai mantê-la pressionado pressionado assim vai trazer a outra e, Epa. e é isso é isso aqui gente para gente tentar voltar a ter relevância vamos nos inscrever manda um comentário você acha que isso daqui serve para você, na sua loja, dar como brinde para o seu cliente? Você acha que dá para fazer para sua casa? Você acha que, ah não, isso aí eu prefiro colocar uma garrafa de refrigerante cheio de água. Aqui, ó, a gente vai dar uma costuradinha, porque só cola não adianta. E essa cola, principalmente, se fosse essa outra... Aí ela talvez segurasse mais um tempo. Então se inscreve no canal, uh, dá sua opinião e é isso daí. Forte abraço, até a próxima. Ah, tiver sugestões de coisas que a gente possa mostrar, a gente vai fazer, tá bom? Tchau, tchau.